Paz Senhor, meus irmãos, sem Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí. Hoje é a nossa lição 12 penúltima lição do ano. Eu quero agradecer a você que está aí, muito obrigado por esse ano ter nos acompanhado, você que sempre deixa seu like, que sempre está compartilhando, obrigado. E se você não está inscrito ainda, é a sua oportunidade hoje, inscreva-se no nosso canal e receba todos as, todas as lições. Tem um sininho na parte superior à direita. Clica nele, aí você recebe as notificações, ok? Eu sou o pastor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem. Lição doce hoje é o fruto do Espírito em relação ao seu portador. Nosso textuário está em Romanos 8, 5. Então, o seu textório nos disse porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Romanos 8, versículo 5. A verdade aplicada disse que é a única maneira do discípulo de Cristo não dar lugar à carne... É permitir que o Espírito Santo desenvolva o fruto em sua vida, ok? Objetivos objetivo, nós temos três, apresentar a necessidade é, de crescer na fé, né? destacar o valor da mansidão na vida do cristão e mostrar a importância da temperança. Muito bem, três objetivos e agora texto de referência em Gálatas 525 25, Efésios 4, 22 ao 24. Por favor, leia aí, amém? Hoje eu vou para os comentários, para a introdução, comentários para nos agilizarmos. Diz assim, nesta lição estudaremos sobre a fidelidade, a mansidão e a temperança como resultado da ação do Espírito Santo na vida do nascido de novo que está consciente da necessidade e procura andar em espírito para vencer as inclinações da carne e viver para a glória de Deus. Meus amados, é, nós sabemos que todos nós que aceitamos Jesus, mesmo que ainda nós estamos em Cristo, nós estamos em Cristo, né? nós pertencemos a Ele, estamos enxertados nele, tá? Mas eu creio que eu não sou o único que ainda, né? Tem algo da natureza antiga, né? Enquanto estamos nesse corpo, nesse, dessa estrutura, tá? Nós manifestaremos ainda, né? Aquilo que é da natureza natural humana, natural adâmica. Eu coloquei aí, uma foto do limão cravo, né? Estou pesquisando, né? Limão cravo diz que é o enxerto, né? Da, do limão na tangerina. Ah, eu achei muito interessante isso. Então, tem a tangerina, né? Se você come tangerina, é muito gostoso, muito bom de você comer. Mas aí, enxerta o limão, o galinho do limão enxertado, aí nasce o limão cravo, que não é tão docinho, né? Quanto a tangerina. Ou seja, ela não tem todo o azedo do limão, tá? Mas ainda tem um azedinho. Então, o cristão foi enxertado em Cristo. É como se nós tivéssemos pertencido a um pé de limão, que seria a natureza adâmica. E fomos enxertados em Cristo, que seria o pé de tangerina, tá? mas ainda nos manifestamos um pouquinho né, da natureza do limão, ok? Então, vamos ver aqui como nós podemos melhorar isso. Então, o fruto da fé, a fé como fruto do Espírito nos faz confiar em Deus, a fé como fruto do Espírito nos capacita a permanecer em Cristo e a fé como fruto do Espírito nos faz suportar as dificuldades, a palavra usada por Paulo para descrever esse fruto, em Galatas 5, é pistes. Nesse contexto, significa fidelidade, confiabilidade. A fidelidade como fruto do Espírito nos torna leais a Deus e ao próximo. Tá? Então, é muito interessante isso, porque aqui fruto da fé, né? fé aqui não é simplesmente, tá? É uma questão, eu acredito, tá? Não é isso. Fé aqui vem dessa palavra grega, pistis, né? Que demanda a demonstração de fidelidade, tá? Então, em Mateus 25, 14 ao 30, nós temos um exemplo da parábola dos servos, o senhor saiu, deu as instruções e cada um, que foi fiel às instruções, quem recebeu teve sua recompensa de uma forma positiva. Quem foi fiel teve a recompensa de forma negativa, tá? Então, a fidelidade tá? faz que você e eu né, honremos ao Senhor mesmo na, na ausência dele, tá? Aliás, né, Deus, nós nunca podemos ficar ausentes de Deus, que Deus é de presente. Mas dentro da parábola, né, o senhor desses servos viaja, está ausente, né, e mas eles são fiéis. Tá? É muito importante isso que nós estamos falando aqui, porque Deus, tá? ele nunca se ausenta. Eu posso ignorar a sua presença, mas ele sempre está presente todos os momentos. Por quê? Porque é da natureza dele, Deus é onipresente, ok? Bom, a fé como o fruto do Espírito nos faz confiar em Deus. Através desta virtude, o crente aprende a crer em Deus com todas as suas forças. Esta fé faz que sejamos fiéis a Deus e ao próximo. Sua preocupação não é que os frutos vão, que os outros vão pensar, mas sim com o que Deus pensa dele e como ele pensa desse si mesmo, tá? Então, a fé, a fé como fruto do Espírito Santo, tá? Aqui é muito interessante, é importante, né? Nessa questão de que quem tem fé ou quem é fiel a Deus ele não está preocupado em o que os outros vão pensar dele. tá? Ele se mantém fiel a Deus, porque ele está preocupado em pensar como Deus vai enxergar ele e como ele mesmo se enxerga. Estamos falando da consciência, né? porque a pessoa que não é fiel, né? ele sabe que a consciência está se opondo a ele nós temos aqui nos exemplos de José, no Egito, vocês lembram que a mulher de Potifar, né? Quis seduzir ele, mas ele fugiu. Ele preferiu ser expor, né? A ir pra cadeia, né, Do que pecar contra Deus, tá? O patrão não estava, ninguém estava, né? Poderia dizer, ah, ninguém está vendo, né mas José foi fiel a Deus. E Daniel na Babilônia, né, Daniel, ele permanece orando a Deus firmemente, fielmente, diante de todo decreto externo, diante de todo fator externo e ele é lançado na cova dos leões. Então, não importa, importa para ele, ele estar de bem com Deus e consigo mesmo, tá? Então, vamos pensar um pouquinho, aplicando a nossa vida, tá? Como você se conceitua, como está teu relacionamento com você, né? Você está sendo honesto com você mesmo, né? Essa seria a pergunta. Estão sendo honestos comigo, né? Como Deus está me vendo, ok? Bom, é, a fé como fruto do Espírito nos capacita a permanecer em Cristo. A fidelidade como fruto do Espírito auxilia o crente a conservar-se firme na fé em Cristo. Após recebermos a fé em Cristo para a salvação, por intermédio do anúncio da palavra de Deus. Então, é aí nos Romanos 10, 17 e Efésios 2, 8. Precisamos andar em espírito para irmos crescendo e amadurecendo também no que diz respeito à fé. Veja, aqui a fidelidade, né, ou a fé, como fruto do Espírito Santo, né? como fidelidade, tá? Auxilia o crente a conservar-se firme na fé em Cristo, né? Então, eles, a, a nossa fé, a nossa crença, tá? Quando, é uma, quando a gente acredita do fundo do coração, como disse Jesus, amar a Deus, né? De todas as tuas forças, de todo teu entendimento, tá? De todo eh é, de todas as formas né todas as tuas forças né diz assim tá você é plenamente tá? então a crença tá? aquilo que eu acredito me movimenta então quando nós cremos em Deus tá nós somos movimentados somos levados a andar em espírito Tá? E quanto mais nós exercitamos esse caminhar com Deus, esse andar no Espírito, o um Espírito, tá? aí nós vamos crescendo, amadurecendo. Tá? E Ninguém cresce na fé, tá? Senão se não é, se desafia a si mesmo a se movimentar conforme essa fé, conforme essa crença, ok? A fé como fruto do Espírito nos faz suportar as dificuldades. A fé é uma virtude imprescindível na vida do crente. Sabemos que a vida nem sempre é fácil de ser vivida, mas como exercício da fé podemos galgar voos maiores. Veja, então, sem fé, tá? eu vou viver na vida aqui embaixo, na vida natural. Se eu começo a exercitar a minha fé, colocar a exercício a minha fé, eu vou começar a galgar, como disse aqui, a subir, a fazer voos maiores. Eu vou começar começar a sair do natural para o sobrenatural. Tá? E é, é muito importante que a gente entenda essa questão da fé, porque sem fé o testemunho cristão perde a sua importância. Jesus em Mateus 8,26 disse: E ele disse, Por que temeis, homens de pequena fé? Tá? É, agora, é muito importante que eu entenda o que Jesus está querendo dizer com isso de pequena fé. Mateus 16 20, disse: Se tiverdes fé como um grão de mostarda. Eu coloquei a foto aí, como é pequenininho, né? Um grão de mostarda. Agora, veja que Jesus aqui, Mateus 17,20. Diz, se você tiver fé, como? Ele não disse do tamanho, tá? Agora, isso é importante é você quer. Por quê? Porque como um grão de mostarda, se você vê a explicação que Jesus faz em Mateus, acho que é capítulo 12, versículo 13, capítulo 12 ou 13, tá? Você vai ver que Jesus disse assim, quando a semente é plantada, Tá? mesmo sendo a menor das sementes, ela cresce e dá né, para até passarinhos fazer o um ninho. Então, a diferença não é no tamanho, é no plantar, é no agir. Porque se você tem uma fé do tamanho tá, do, da semente do abacate, né, grandão, né, e guarda no teu bolso, não vai ser feito mas mesmo que a tua fé seja como um grão, tá, demonstrada tá, mas se você planta ela, toda a semente dá fruto, toda a semente cresce. Você vai ver que você vai começar a crescer e passar a viver uma vida sobrenatural. O fruto da mansidão, apenas o fruto do espírito pode trazer calmaria ao ser humano. Jesus, o exemplo perfeito da mansidão e a mansidão deve ser fazer presente na vida do crente. Mansidão trata-se de conservar a calma, né? Mesmo em situações grosseiras, aquele que o possuidor desse fruto age com cautela e tranquilidade. Assim, temos aqui elementos que nos permitem dizer que a mansidão é uma virtude que habilita o crente a controlar os ânimos e aplicá-los corretamente. Olha só, que lindo a mansidão, né? É, Trata-se de conservar a alma, mesmo em situações grosseiras, né? Interessante, é, porque tecnicamente, né? É, dentro da neurociência, chama de inteligência emocional, né? é, Como que eu estou reagindo, tá? Veja, esse fruto nos torna capazes de possuirmos sempre uma resposta mansa, mesmo em situações adversas. A importância desta vi dessa virtude resulta em um exemplo admirável, pois o manso amortiza as suas próprias forças para agir adequadamente em circunstâncias extremas, evidenciando a fabilidade. Veja, então, a mansidão, né a, como disse aqui, apenas o fruto do Espírito pode trazer calmaria. Tá? Então, esse fruto nos torna capaz de, de possuirmos sempre uma resposta. Eu deixei negrito ou branquito, né? a palavra resposta. Por quê? Porque está falando da reação. Os fatores externos vêm e sempre vêm. Sempre vai ter fatores externos, tá? Algo que de lado, de fora de você, né? que vai vir né? de alguma forma tentando atingir você. Mas o problema aqui fora não é o problema. O problema é como você vai reagir. Qual vai ser a resposta? E Pedro, muito sabiamente, nos nos fala para nós sermos otários, estarmos prontos para dar uma resposta ideal. Veja, disse Pedro, 1 Pedro 3, 15, 16. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência. Isso é lindo demais. Pedro está dizendo, tenha inteligência emocional, Saiba reagir de uma forma inteligente. Em outras palavras, eu coloquei aqui, posso não concordar com tudo que você fala, mas tenho meu respeito para te ouvir. Sim, é isso. tá? Porque eu respeito a liberdade do outro. Posso não concordar com tudo, tá? mas meu respeito é para ouvir. Eu não sou obrigado a eu ficar magoado, não, eu decido ficar tranquilo, tá? na mansidão, tá? o ótimo pode falar o que quiser, né? então tem meu respeito, tá? então posso não concordar com tudo que você fala, mas tem meu respeito para te ouvir. Jesus é sempre o perfeito de mansidão. O próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor apresenta a -se si mesmo como modelo de mansidão. Vinde, né? aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, não é manso e humilde só na capinha, né? só na aparência, mas no profundo. Antes o célebre sermão do Monte, Jesus disse: Bem-aventurados os mansos, porque eles lhe herdarão a terra. Desse modo, sermos mansos uns para com os outros desponta o fruto do Espírito em nós e nos faz ser imitadores de Cristo. Olha só. Os mansos herdarão a terra. Né? Quem tem ó quem sabe tá pensar antes de reagir, né ele tem possibilidade de viver muito mais aqui na vida, nessa terra. tá Pessoas que é, rapidamente se ficam nervosas, irritadas, carrancudas. Elas criam dentro delas doenças chamadas de psicossomáticas. Então, é melhor, né, ser manso, tá, e viver mais tempo na Terra. Assim somos imitadores também de Cristo. A mansidão deve ser fazer presente na vida do crente. Estejamos certo de que a mansidão como fruto do Espírito torna o crente capaz de desviar-se de discussões, brigas, divergências, o que falamos anteriormente, né? a pessoa tem autocontrole. Esther Horton disse, a mansidão sabe que Deus está cuidando de tudo e, por isso, não toma a vingança nas próprias mãos. Tá? Então, isso é muito importantíssimo. Como é que eu vou conseguir me segurar, ter uma ansiedade? eu sei que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, tá? E que Deus sempre está trabalhando a favor de todos aqueles que esperam nele, tá? Então, eu sei que Deus está no controle, tá? Lembra de José, que nós temos o um exemplo lá atrás, José do Egito, nos últimos capítulos de Gênesis, você pode procurar lá, quando ele fala com seus irmãos, os seus irmãos ficam com medo de que ele se vingue deles, porque eles jogaram no poço e venderam para os Midianitas. Eles dizem assim, oh, perdoa, porque, quê? José disse assim, não, não tem nada para perdoar. Não foi vocês que me venderam, que me enviaram ao Egito. Foi Deus que me trouxe adiante de vós, para que eu sustente vocês. Olha só, isso é compreensão, tá? Mansidão é assim, quando você entende que Deus está no controle, mesmo as piores circunstâncias da tua vida, tá? Deus está no controle e tem algo melhor e maior para você. Fruto da temperança. O crente deve possuir o fruto da temperança, temperança é uma virtude que não pode ser desprezada, e a temperança faz o crente possuir uma vida equilibrada. A intimidade do crente com o Espírito Santo gera temperança. na sua vida, que faz parte do fruto do Espírito, com essa virtude o crente consegue o domínio próprio para controlar a língua e os pensamentos, para vencer a batalha espiritual travada diariamente não é o resultado de uma personalidade flexível, é fruto do Espírito Santo, isso é caráter, tá? Então, muito interessante aqui, é logo na primeira linha, a intimidade do crente com o Espírito gera temperado. Intimidade o que é? É ligação. Lembra da, do limão cravo que eu coloquei lá atrás? Quanto mais intimidade houver entre o galinho, né, do limão, com o da tangerina, tá? Aí a vida da tangerina vai e passa tá? para o limão. Né? Assim gera, tá? Uma nova, um novo sabor desse fruto, um novo gosto nesse fruto. Você percebe, tá? Então como está uh, o meu fruto, né? <risos> Vamos pesar um pouquinho, né? Nosso fruto está mais para limão, mais para tangerina estamos azedos ou estamos dá para engolir, tá? Então depende do quê? da intimidade do crente com o Espírito Santo. Agora isso não é resultado de personalidade flexível, porque personalidade se você vê no grego é a pessoa, é o externo, o que é visível é como uma máscara. Não é isso, tá? É fruto do Espírito Santo, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Isso é caráter que Deus vai moldando em você. O crente deve possuir o fruto da temperança. No grego, a palavra temperança é, é, é eg Constituir moderação, contenção, disciplina, moderação ou autocontrole. Essa virtude do fruto do Espírito atua diretamente nas vontades mais intensas do ser humano. Ou seja, nos desejos, olha só. Tá? então quando a gente fala de temperança né ele vai mexer aqui na questão interna desejos o espírito santo nos ajuda a sermos disciplinados e comedidos tá? então aqui nós vamos fazer uma diferença tá entre mansidão e temperança né para ficar claramente para você a mansidão atua Ajuda, né? atua, olha, está certo, atua, tornando o crente apto para lidar com o equilíbrio e moderação com provocações e situações adversas, ou seja, são fatores externos. A ansiedade nos ajuda a responder a fatores externos. Agora, a temperança está relacionada ao tema do impulso sexual, da glutonaria, das obras da carne, ou seja, dos desejos internos. Assim, a temperança é o autocontrole sobre nossas próprias vontades e paixões. Ou seja, temperança diz respeito a questões internas, mansidão, questões externas. Vem problemas externos, você tem autocontrole como responder. Vem desejos internos, você tem temperança para você ter autodomínio nesses desejos, tá? Porque só você sabe que desejos guerreiam, né? Dentro de você. Olha, e os desejos são o que Deus colocou na gente? Desejos naturais, tá? É, impulso sexual é desejo natural. Agora deve ser é, ter autocontrole, né? É, igual ao Jesus no deserto, Jesus está com fome, tá? É desejo natural. Glutonaria é o desejo dominando, é o desejo fora de controle. Jesus disse nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, tá? Então, o comer pode se tornar pecado se se, se é glutonaria, seja, o seu desejo descontrolado, ok? Bom, a temperança faz com que o crente possui uma vida equilibrada. É uma pessoa com domínio próprio, sabe conter-se em toda e qualquer ocasião. Sem essa virtude, o indivíduo é levado a dar vazão aos desejos da carne. Desse modo, precisamos diariamente nos encher do Espírito Santo para não cedermos aos desejos da carne. Ou seja, alimenta os desejos do Espírito, tá? É claro isso, nós falamos semana passada, na lição anterior, nós é, geramos desejos tá do Espírito mediante a leitura, o conhecimento da palavra de Deus. Paulo disse que age em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tá? Esse sentimento que houve em Cristo Jesus vendo os pensamentos que Cristo tinha. meus pensamentos que Cristo tinha era ele estudava as escrituras. Veja que quando Satanás vem e tenta com o desejo de comer pão, depois de 40 dias de ele estar com fome, Jesus pega a palavra e diz, está escrito. É isso. tá? Então, é, se encher do Espírito é você pegar a palavra, ler ela, a ponto que quando vier, sejam os fatores externos, seus fatores internos, você esteja armado com a palavra e diga, está escrito, ok? Meus amados irmãos, minhas irmãs, Deus os abençoe, nos falamos, apresentamos hoje a necessidade de crescermos na fé, destacamos o valor da mansidão na vida do cristão e mostramos a importância da fé. Temperança. Deus nos abençoe, desejo que vocês tenham uma ótima escola dominical e né, já estamos né, praticamente no final do nosso trimestre. E eu vou desejando para vocês boas festas, amém? Deus abençoe. Se você quiser, esse slides, eu lembro, manda uma mensagem com teu nome e cidade no WhatsApp, que é meu, está aí embaixo do vídeo, tá? E você vai fazer parte de um grupo onde nós enviamos estes slides, tá? Nesse grupo é fechado, não tem conversas, fica tranquilo aí, tá? Porque é um grupo fechado onde você não vai ficar recebendo mensagem de todo mundo que faz parte desse grupo, né? Somente eu coloco as mensagens necessárias, tá? Amém? Deus abençoe, a paz do Jesus, muito obrigado por tudo, compartilhe, deixe seu like.